Olá, Paraíba! Olá, meus paraibanos e paraibaninhas conectadas! Está no ar mais um Paraibit, o programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet. Google armazena dados de localização do Android, mesmo com permissão desativada. Motorola deve lançar sua própria Smart Speaker. Quase 64 milhões de links suspeitos são identificados no Brasil. Streaming de música, a Amazon Music, pode chegar ao Brasil em breve. PUBG chega a marca de 100 milhões de downloads no Android. O Google lhe rastreia mesmo que o GPS e as permissões estejam desativadas. Um pesquisador da Universidade de Princeton fez um teste. Ele usou um smartphone Android com o um histórico de localização desativado, mas o Google registrou os seus trajetos em Nova York mesmo assim ao longo de vários dias. As normas não ficam tão claras sobre como o Google recebe e armazena esses dados. E na sexta-feira, o Google confirmou que faz tal prática, ou seja, não estamos tão invisíveis como pensamos. A Motorola parece estar trabalhando em seu próprio Smart Speaker, um rival aí para Apple HomePod, Amazon Echo e Google Home. E tudo indica que o produto vai ser chamado de Motorola Smart AI. O aparelho parece estar próximo de seu lançamento, já que algumas imagens promocionais da sua versão chinesa estão circulando aí nas redes sociais. O equipamento é bonito e bastante discreto. O dispositivo deve vir equipado com um processador AMR Cortex-53 e suporte para Wi-Fi e Bluetooth. O aparelho tem cerca de 90 cm de diâmetro e pesa 280 gramas, revelam publicações. Apesar de todas essas informações, ainda não há previsão de quando o dispositivo será anunciado oficialmente pela Motorola. A empresa de segurança ItSafe divulgou nesta semana mais uma edição do seu relatório de segurança, desta vez focada no segundo trimestre de 2018. Neste período, a companhia detectou o compartilhamento de alarmantes 63,8 milhões de links maliciosos no Brasil. O termo links maliciosos englobam aí golpes por meio de phishing compartilhados no WhatsApp e redes sociais, banners publicitários suspeitos, notícias falsas, sites com algum tipo de vírus e também golpes via SMS pago. A análise foi feita com 21 milhões de usuários do Android no Brasil entre 1 de abril e 30 de junho. Chegou a hora de mais um Vupt, Informações e notas para você! Fica ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar empresas que comercializam o acesso a dados biométricos de brasileiros, mais especificamente, os dados de reconhecimento facial para checagem de identidade. Segundo o órgão, a ação fere duas leis, o direito ao não fornecimento de dados pessoais a terceiros e o marco civil da internet. O Brasil poderá ter em breve um novo serviço de streaming musical à disposição. Segundo informações do Estadão, o Amazon Music passará a cobrar também em real entre o fim de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. E o precursor da febre dos games no estilo Battle Royale ainda não ficou para trás. A chinesa Tencent e a PUBG Corporation anunciaram nesta semana que PUBG passou a marca de 100 milhões de downloads no Android. O game chegou à plataforma ainda em março deste ano, cinco meses antes do principal rival, Fortnite. E parece que finalmente vamos superar o In My Feeling Challenge. A nova moda nas redes sociais é reproduzir a comemoração do jogador inglês Dele Alli. você? Consegue fazer o símbolo da comemoração do Dele Alli? É bem facinho, ó. Será que você consegue fazer aí em casa? Voltamos de mais um VaptVult. Informações e notas para você ficar aí por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Chegamos ao fim de mais um Paraibite, galerinha. Infelizmente estamos ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar neste programa. Compartilha muito esse vídeo com as suas redes sociais aí, nos seus amigos, no grupo do Zap. Manda para todo mundo informações bem legais e bem bacanas para você ficar por dentro de tudo aí. Não esquece de se inscrever no canal aqui da TV do Gordinho. E você pode acompanhar todas as programações aí da TV no tvdogordinho.com.br. Também já sabe, me segue lá, arroba nas redes sociais. Fala o que você quer ver por aqui. Segue também arroba tv do gordinho, pra você acompanhar todos os nossos bastidores, tá bom? Muito obrigado, compartilha muito, me segue, segue a TV, até a próxima e tchau!